PM365, o fantasy mais completo do mercado. Fala, guys! Beleza, esse vídeo aqui no canal vai ser um pouco diferente. A qualidade da câmera não tá muito boa, tô vendo por aqui, mas, enfim, não tem muito por que colocar muito efeito, muita coisa diferente desse vídeo aqui. Esse vídeo é simplesmente o intuito de explicar pra galera a minha história, como que eu entrei no cenário profissional, porque hoje, como eu cheguei onde eu tô hoje. E vai ser um vídeo rápido, 10 minutos, eu acho, no máximo, que eu vou explicar pra vocês o que é, o, o, quem é o Phelps, né? Porque a galera me pergunta muito como faz pra ser profissional, como que eu cheguei onde eu tô, como que é a relação com a minha família, enfim, galera, por quem não sabe, eu comecei a jogar CS. Comecei a jogar CS lá pra 2010, eu acho, uma coisa assim. É, mas antes eu jogava outros jogos, eu jogava The Office Source, jogava Left 4 Dead, porque eu, que eu tinha muito. Cara, era sensacional. Tipo assim, a alegria que eu tinha de entrar no PC, sabe? Eu ia pra escola e ficava naquela ansiedade de voltar pra casa pra poder jogar. E em 2010 eu comecei a jogar o Counter-Strike Source. Um amigo meu começou. Ele jogava meio que competitivo. E junto com ele, eu ele quis que eu tentasse jogar, né? Ah, cola aí, vamos tentar jogar. Jogar um mix, vamos ver se você gosta, não sei o que. E na época eu jogava gun game eu não gostava muito de jogar Dust 2, esse mapa casual aí. Por causa que eu não tinha um computador bom. aí mas, mas aí, sei lá, eu resolvi dar uma chance. Eu era muito bom no gun game e, sei lá, eu quis apostar também um pouquinho mais nos outros mapas. E com isso eu fui começando a jogar e fui gostando e, enfim... Tirando essa parte, galera, de como eu fui parar dentro de um competitivo. Essa época era bem difícil pra mim, porque eu não tinha o melhor computador. Eu lembro que uma vez eu ia treinar um time e eu fui jogar o primeiro treino com o time... E, e tipo assim, meu FPC não passava de 15 FPS. E eu tive que mear o treino do tipo, time. E tive que falar pros caras, mano, desculpa, eu não consigo. E enfim, aí depois dali eles me tiraram, né? Óbvio. Cara, eu não conseguia jogar. Literalmente eu não conseguia jogar. Eu fiquei acho que uns 6 meses, 5 meses sem poder jogar. Porque o meu computador era ruim. E até o teu um computador melhor, cara. Demorou muito tempo. Disso, o que que eu ficava fazendo? Toda vez eu entrava dentro do meu... Eu entrava no, no Counter-Strike Source E ficava jogando contra bot. 10, 15 minutinhos. Ficava matando os bot lá só por matar um pouco a saudade. E até ter o um PC bom, e eu fui fazendo isso, e passou o tempo, meu pai conseguiu comprar umas peças melhores, e meu computador ficou zerado, nisso eu comecei a acompanhar um cenário mais intensamente de Counter-Strike Source, pra quem não conhece aquela época era o Rare Games, comecei a crescer, nisso passou os anos, passou os meses, né, é, veio o CSGO, né, o CSGO pra quem não sabe, foi lançado ali em 2013 se eu não me engano, final de 2012, e ali eu comecei a jogar desde o beta, peguei uma key, não sei como eu peguei essa key para poder jogar o jogo, me dediquei intensamente a esse jogo, foi, acho que tinha dois times Naquela época que era o PGTD e o meu time Que eu não lembro o nome exatamente, mas era eu O FP, FP hoje, que inclusive joga na Evidência, eu acho, se eu não tiver enganado E cara, foi muito sensacional A partir dali eu comecei a me dedicar, me dedicar, me dedicar Eu fui criando os times, joguei times com bots Joguei times com cold um time que ninguém sabe, acho que lembra VTI, eu joguei no primeiro time, acho que do Cold, eu joguei. Joguei com o Taco, joguei com o joguei com muita gente. A gente não tinha campeonatos naquela época, então a gente ia pra LAN, jogar tipo os mix que o cara fazia lá, do, da LGX, e era muito legal, a galera reunida ali, fazer os campeonatos. E a gente jogava os campeonatos que a gente tinha da XCL também, que naquela época era bem top também. E a gente se divertia por ali, até ter a primeira oportunidade de jogar um campeonato que levasse lá pra fora, que foi o campeonato que levou aquele, os meninos pra Aspen, que foi acabou um ponto TD E meu time chegou na final, a gente acabou perdendo pra eles. Acabamos não se classificando, eu me lembro que aquele dia lá a gente terminou de jogar, acho que foi meia noite, eu perdi o jogo e sentei na calçada e fiquei só olhando os meninos ficando todos felizes, porque eles iam viajar, não sei o que, eu lá pensando, puta velho não acredito que eu não consegui, não sei o que. E ali eu fiquei bastante triste. É, acho que foi 2014 isso, me desculpa, foi 2014 ou foi no começo de 2015, eu não me lembro muito bem. Nisso aí eu continuei jogando, continuei jogando pelos times, é, entrei na Cade fui pra Portugal, fiquei um mês lá em Portugal e depois voltei e não ter dado certo, e já tava pensando seriamente em parar de jogar, porque não dava certo pra mim de jeito nenhum, e no final de 2015, quando eu voltei pro Brasil e joguei aquele tempo na G3X joguei dois, três meses na G3X eu, KNG, Michel, a gente ganhou tudo aqui do Brasil, é, eu fui chamado pra Games Academy, é, porque o Fênix, o show o Fênix e o Taco tinham ido pra LG, o Boltz veio pra Games Academy o tio não tinha aceitado vir pra Games Academy e aí sobrou uma vaga e eles me chamaram, e dali então foi a oportunidade da minha vida, ali eu resolvi crescer, eu resolvi não, né, eu aprendi a crescer como pessoa, como profissional e viver muito intensamente esse mundo que é o Counter Strike. Ali a gente jogou vários jogos. Eu lembro que o primeiro classificatório que a gente jogou. A gente ganhou de todos os times tops do NA. Que era o Liquid, Cloud9, enfim. E foi muito top. Foi uma experiência muito boa. Ali eu comecei a crescer. Aí a situação familiar, galera. Eu sempre fui muito apegado à minha família. É, inclusive eu já fui psicólogo. E não é que ele disse que eu tenho problema. Mas ele disse que eu tenho esse lado mais sentimental. Foi por causa da minha criação. Não é uma coisa minha. Não é culpa minha. Eu sempre fui criado muito grudado principalmente com a minha avó, como todos podem já ter percebido isso. Minha avó, ela era tudo pra mim, ela tinha tudo comigo, porque eu chegava da escola no meio dia, minha mãe ia trabalhar, minha irmão ia fazer também outra coisa, eu ficava sozinho com a minha avó em casa e a gente criou vários hábitos, sabe a comida dela, ela fazia ela arrumava meu, minhas roupas, minha chuteira pra poder ir pro treino do futebol, eu ficava junto com ela o dia todo, ajudava ela, e sempre é muito difícil pra mim poder falar dela, entendeu e quando eu tive que ficar seis meses, quase sete, quase, longe dela, pra mim foi um baque, porque nesse intervalo foi de 2016, de janeiro a até junho, mais ou menos, eu fiquei sem ver minha família e, cara, foi difícil. Foi muito complicado. Eu chorava várias noites. Ligava pra Camis, na mamacita, falando, pô, eu tô mal, não sei o que Quero parar, quero desistir. E ela falava, não, você tem que continuar. Nesse meio tempo, foi aí que eu conheci a Júlia, que foi um tempo que eu tava passando muita tristeza. A gente tava indo jogar os campeonatos e a gente não tava ganhando. E aí eu conheci a Júlia logo depois da gente ter perdido o qualificatório do Major, que foi o qualificatório que a gente perdeu pro Flipside, na época que a gente era Storm Conhecendo a Júlia, eu comecei a ficar falando com ela todo dia, tinha um assunto, ela começou a tremer minha cabeça e a partir dali aí eu comecei a me motivar cada vez mais. E a gente ganhou os campeonatos, ganhou a Sevo, ganhou a Adri eu comecei a me destacar e ali foi, foi ótimo aquele ano, sabe? Apesar de a gente não ter ganhado os classificados por mês, a gente conseguiu ganhar uns quatro campeonatos e a gente conseguiu crescer como jogador, crescer como, como pessoa e a partir dali foi daquele ano de 2016 para 2017 que eu fui chamado cara e o resto da história vocês já conhecem, uma história muito boa, uma história cheia de títulos. Enfim, e só queria mostrar para vocês foi assim que eu comecei, foi com muitas derrotas, com muitas tentativas, eu ia pra LAN lá em Diadema, que era 40 minutos da minha casa, ficava das 8 da manhã até meia-noite pra não ganhar nada, mesmo ganhando o um campeonato, mas jogava por amor, jogava por porque eu gostava muito do jogo e eu acho que talvez aquele momento que eu fiquei lá atrás jogando com o bot, é, os momentos que eu fiquei jogando com o game, as, as horas que eu me dediquei, mesmo quando minha, minha família não queria que eu fizesse, essas coisas que talvez me ajudaram a se tornar, tem mais... Talento, vai, pra poder jogar esse jogo Aí vem dedicação, vem sorte Vem agarrar oportunidade e isso Foi essencial na minha vida, então acho que essa É a minha história, 2017 a gente ganhou Tudo, eu resolvi sair do time Foi muitos problemas, não foi só apenas Família, talvez hoje eu tô muito Mais amadurecido, hoje eu aprendi A conviver longe deles Eu acho que a perda da minha avó foi um Ponto chave da minha vida, porque Eu sentia muita falta dela e agora Ela tá num lugar melhor e talvez Eu consiga ficar mais tranquilo lá fora sem pensar muito nela E a gente vai levando a vida assim E só, queria, só fez esse vídeo porque muita galera me pergunta Muito nas lives, stories, essas coisas Um monte de perguntas sobre a isso E eu só quis contar resum resumidamente pra vocês Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like aí, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, galera Fica com Deus, tamo junto, é nóis, falou